Olá, guys! Hoje temos um vídeo muito muito especial para vocês. Como vocês sabem eu sempre gosto de conhecer novos tipos de música, principalmente quando são gêneros de música brasileiros. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Estou aqui com o Danilo Brito. Danilo, bem-vindo à minha cidade. Eu vi que você estava tocando aqui na minha cidade, entrei em contato com você. Eu vou dizer também que eu não conhecia música Choro antes de te conhecer e a música de você. Então, é, é um prazer uh, ter você aqui no canal e se você queria te apresentar para as pessoas também. Ah, Muito obrigado, galera. muito obrigado. Me honra muito ser a primeira pessoa que está apresentando esta música a você e acredito que para muitas pessoas também no canal, né? cresci nesse meio de música brasileira, meio de choro, o choro é a primeira música genuinamente brasileira que nasceu por volta de 1870, né? meu pai já era músico amador desde adolescência, desde criança, quando eu nasci ele já tinha 50 anos, então eu peguei... Muita, muita coisa que, que veio dele, da experiência dele uhum. com música brasileira, ele era completamente apaixonado por música eu cresci com audições musicais todos os dias, todas as noites em casa e a partir de 3, 4, 5 anos de idade eu comecei a tocar bandolim Nossa. e cavaquinho, uhum. cavaquinho não sei se você conhece, você conhece cavaquinho. É? Cavaquinho, eu, cavaquinho, eu já escutei tem um instrumento décimas. pequeno assim uhum. como é a bandolim é só, é só que ele tem uma cinturinha aqui. É como se fosse um pequeno violão, uma pequena guitarra. Ah, okay. Sabe? E ele tem quatro cordas somente, em vez de oito. Eu comecei com esses dois instrumentos paralelamente. A partir da adolescência, eu acabei enveredando mais para o bandolim. Entendi. Então, apesar de gostar muito de cavaquinho ainda. Sou profissional desde os 12 anos de idade. Nossa, 12 anos? É, gravei o primeiro disco aos 13 anos. Uau! É. Legal. Legal! Parabéns! Aos... Aos, 19, aos 19 anos, gravei o segundo disco, que foi por decorrência do prêmio Visa, que ganhei como melhor instrumentista do Brasil naquela época. Uau. Foi em 2004. E ainda está tocando, né? Ah, sempre! É. Dá para perceber pela música e pelo... eu conheci você essa semana ou semana passada, então não tenho muito contato com a música e com você, mas uh, pelo que eu vi e assisti, você tá muito apaixonado pela música e você sente isso quando tá assistindo você fazer os shows e as músicas, eu estou muito animado também para ver o show que vai rolar depois da entrevista também é. a gente vai ficar uh, queria te fazer algumas perguntas uh, sobre o, o seu tempo aqui nos Estados Unidos eu sei que você não está fazendo muitas coisas turísticas, né? mas o que você está gostando ou achando uh, dos Estados Unidos e dos americanos? bom, eu venho para os Estados Unidos desde 2007 ok é. todos os anos Uhum. E ultimamente tenho vindo duas vezes uhum. por ano, com turnês de um a dois meses, uhum. cada, cada, cada turnê. Né? E eu adoro esse país aqui. É? Sim. Além de bonito, as pessoas são muito calorosas e, e muito, muito sensíveis em relação à música. Uhum. A audiência é sempre muito boa, muito aberta, uhum. sabe, para... E o que me me deixa encantado aqui que as pessoas estão sempre de coração aberto para receber a minha música. Que legal. É. Eu tô, Fico feliz em saber isso. <risos> Sim. Porque não é todo mundo, mas imagino que que as pessoas que vão para esses shows conhecer esse novo tipo de, de música, hum. é, elas são as pessoas que são mais abertas para conhecer novas coisas, Sim. receber novas pessoas, Sim. essas coisas, né? Sim. E a música que eu trago, ela, sinceramente, ela não tem barreiras, assim, uhum. é uma música instrumental, uhum. não tem a barreira do idioma, por uhum. exemplo, ou seja, não é cantado, não Sim. é cantado em português, é nem em inglês, nem em língua uhum. alguma, é somente instrumental. Uhum. O Choro é uma música tipicamente instrumental uhum. é, e muito rica, muito difícil tecnicamente, uhum. com, com modulações harmônicas inesperadas, uma melodia muito comunicativa. O Choro é uma música muito comunicativa. Uhum. Então, por mais que a pessoa nunca tenha ouvido na vida o Choro, é, eu acho muito difícil ter alguém que ouça o choro bem tocado para falar, eu não gosto disso, é, eu ou fico... eu não gosto é, disso. É, eu, eu te conheci na, naquele vídeo de, de Tiny Desk, né? que é um programa muito famoso aqui nos Estados Unidos, certo. eu sempre estou escutando NPR, National ou Rádio uh, Público Nacional daqui uhum. e depois eu fiquei duas horas conhecendo o gênero de música. Certo, então, certo. É... Acho que, imagino que isso é uma ah. reação normal para as pessoas que estão conhecendo a música. Certo. O Choro é uma música de sentimento sempre muito intenso, ela é uma música que vai direto ao coração das pessoas, uh -huh. sabe? Uh, não necessariamente é uma música triste ou melancólica, ela pode ser alegre, pode uh -huh. ser dançante, saltitante. Uh, pode ser triste também uhum. pode ser introvertida extrovertida enfim mas é sempre um sentimento muito intenso uhum. sabe Sim. daquele e há músicas que que nos deixam em... a ponto de ter um ataque do coração sabe? <risos> o que o que o que eu gosto muito é, eu gosto é. muito talvez por ser uma pessoa intensa é o choro o choro é a música que, que me representa muito bem, uh -huh. sabe, como pessoa. E as pessoas podem ter certeza de que cada nota tocada no meu bandolim é de coração. Uh -huh. Cada nota. Legal. E esse nome, Choro, é, qual é a história desse nome? Porque tem, tem músicas, como você falou, que são tristes, uh -huh. que. que tem essa emoção, mas Sim. também tem músicas mais, mais animadas, alegre, mais alegres. É. Então, qual é essa história de? Existem várias explicações uh -huh. da origem do nome choro. É. É. mas mas a, a mais provável. Bom, quando a polca chegou da Europa uh -huh. no Brasil, rápida e dançante, os brasileiros, a mistura das, das nossas raças, portugueses, uh -huh. africanos, nativos né? começaram a interpretar essas polcas de maneira mais lenta, uhum. mais cadenciada e, às vezes, melancólica, uhum. sabe? A maneira que os instrumentistas tocavam essas músicas e dando uma cara mais brasileira, uhum. mais de acordo com a natureza, com a, de acordo com a personalidade do nosso povo. Uhum. E, e isso emocionava a plateia, emocionava quem ouvia essas músicas. Uhum. Então, eram músicas de se causar choro das pessoas, certo? É, antigamente, ainda no século XIX, não existia a palavra a, choro, não, não existia um gênero pré-definido. Uhum. Né? Então era um conjunto de músicas de se causar choro. Podia ser polcas, eram polcas, eram tangos brasileiros, uhum. é, como os, os que Ernesto Nazaré compunha. Ernesto Nazaré foi um dos pilares da nossa música. Nasci uhum. no Rio de Janeiro em 1863, um grande gênio uhum. da composição. É, no Brasil, é, mas enfim, em, no começo do século XX, Pixinguinha, talvez o um grande nome do choro, uhum. pegou todas essas características de, da, da, da música brasileira, todas essas nuances, essa essa, essa coisa interpretativa da, da, da, da, da maneira de se tocar a música brasileira, definiu tudo isso como um gênero, o um gênero que chamamos hoje de choro. ok? Legal. esta é a versão mais provável da história. E tem, tem raízes com, com jazz também? Ou tem uma influência? Eu acredito com... que os pais do Choro são os mesmos do jazz e de okay. outros, outros gêneros pelo mundo. Né? Uhum. A mistura da música clássica europeia com, com, com a música africana. Né? Uhum. a rítmica africana, depois foi introduzido o pandeiro, já já bem mais para cá, sabe bem mais recente, porque Sim. antes era só uh, um conjunto básico de choro tradicional naquela época, seria uma flauta, dois violões e um cavaquinho, uhum. a flauta como solista, os dois violões e um cavaquinho de acompanhamento, depois mais para cá, mais no tempo de Pixinguinha, é, é que o bandeiro foi introduzido. Mas a influência africana sempre uhum. esteve no choro, né? Dá para com honduras, com. É. Sim, tá, é verdade. De maneira que o choro tem uma riqueza muito grande. Uhum. Né? E, segundo o grande Vila Lobos, Heitor Vila Lobos, que cresceu no meio dos chorões, quem toca choro é chorão, chorão, é, chorão. chorão, chorão. <risos> então você é chorão, só sou chorão, sou chorão. Legítimo. É, Vila Lobos disse que o choro é a música que representa a alma do povo brasileiro. Uhum. Mais toquei os outros gêneros. Uh, você acredita ou os, os outros gêneros nasceram, nasceram também do choro, uhum. sabe? Mas o choro ele é de uma complexidade da alma brasileira, uhum. eu acho que ele é mais abrangente da alma brasileira. Uhum. Por mais que que você chegue em algum estado, alguma região do Brasil, onde o choro não é muito difundido, onde não se pratica muito choro, uhum. mas você quando escuta um choro, você pode dizer que aquele choro está retratando a, a uhum. alma daquele povo que está ali, uhum. sabe? Legal. E para falar a verdade, quando a minha esposa é brasileira também, sim, mas sim. ela não conhecia esse, esse gênero também. É ela é do, do Sul, então eu estou animado para compartilhar, imagino que tem pessoas ali que ainda sim. não conheceram também, então é, é legal. Mas é, é como eu disse, alguns brasileiros não, não conhecem o Choro, uhum. mas a partir do momento que passam a conhecer, que escutam pela primeira vez, é, é, essas pessoas se sentem representadas uhum. com aquela música, elas Legal. passam a gostar imediatamente Legal é. uhum. E eu vou gravar depois um pouquinho da do show também Mas pode tocar um pouquinho para a gente esquentar um pouquinho com ah, a não. música com Muito prazer Legal. É, O que eu poderia tocar aqui, um choro bastante representativo do gênero Vamos tocar uma de Pixinguinha okay. É um choro muito romântico Acho que de 1920, 21. Se chama Carinhoso. Carinhoso. A sua esposa deve conhecer esse choro. Eu também acho. Mas... Talvez ela não saiba que seja um choro. Pode ser também. É. Pode ser também. É. Afinal é mais bonito. é muito, é legal mesmo. <risos> legal! E você falou um pouquinho antes sobre como é recebido aqui nos Estados Unidos pelos americanos. Eles, eles acabam é, falando para você que lembra esse gênero, lembra dos outros gêneros daqui? Ou o que as pessoas te falaram sobre, sobre a música? O que, que as pessoas me falaram? Bom, eu já toquei com, com, com, com vários instrumentistas de uhum. outros gêneros, né? É um tanto diferente, é bastante diferente. Eu também sou muito entusiasmado com as músicas daqui, principalmente as músicas que envolvem uh, bandolim, né? a músicas uhum. geralmente country, né? bluegrass. Sim, sim. Né? Uh, já tive. Já tive o prazer de, de dividir o palco com vários grandes instrumentistas aqui, como David Grisman, Mike Marshall ah, okay. uh, e outros mais. E a gente acaba trocando um pouco da, das ideias, sabe? Uh -huh. A língua da música, <risos> é, né? É trocando as, é, as língua é, né? é verdade. Mas a gente se entende, é. como eu disse, não tem não tem essa, essa barreira, uh -huh. sabe? Uh, apesar de ser uma música regional, ser uma música do Brasil, Sim representativa da alma do povo brasileiro é uma música que quando chega aqui ou em qualquer outro lugar do mundo ela é assimilada perfeitamente. Legal. Compreende? legal Bom, acho que a gente falou sobre tudo que eu queria saber. Ah, tem mais alguma coisa que, que você queria compartilhar? Talvez para alguém que não conhece o, o, o gênero, sobre você, ou sobre esses, esses tours que você está fazendo aqui nos Estados Unidos bom, bom, primeiramente eu quero agradecer a você e as pessoas que que, que estão nos assistindo, nos ouvindo e é, Eu aproveito para reforçar esse convite aqui, de, de conhecer mais sobre a nossa música, o nosso trabalho não é? É, que é um trabalho muito muito dedicado é sempre feito com, com muito esmero com muita dedicação uhum. né? um trabalho que a uhum. gente que eu passei a vida inteira pesquisando e eu sou completamente apaixonado por isso né? e as pessoas terão a oportunidade de perceber isso uhum. né eu indico eu que que as pessoas, Bom, a conversa sobre choro é sempre pode ser muito longa, né? É uma história longa e com coisas interessantes e que infelizmente a gente não tem tempo suficiente para contar aqui. Mas eu convido as pessoas a acessarem o meu o meu site Sim. e eu escrevi alguma coisa sobre choro. para tá? Quem quiser saber mais é Danilo Brito www.danilobrito.com eu vou deixar na descrição do vídeo eu também agradeço, para, para todos agradeço. eles que queriam eu conhecer agradeço. mais. No mais, eu agradeço muito a todos os norte-americanos por essa oportunidade que nos dão uh, para trazer a nossa música de coração aqui. E eu, eu, eu sei admirar bastante isso. E mais uma pergunta que não tem nada a ver com o Chirol, mas tem a ver com os Estados Unidos. Qual é a sua comida preferida daqui? Olha, talvez a maior. Qual? O prato maior. Ah. <risos> Qualquer, Qualquer é, coisa, que... como de tudo. Bom, é bem verdade que em viagens eu sinto um pouco de falta de cozinhar. Hum. Tá? Eu gosto muito de cozinhar. E algumas pessoas já disseram que, que eu cozinho muito melhor do que toco. Do que eu é? o bandolinha. É. Eu não acredito. Não Acabei não acredito. de ver você tocando, não acredito. É. É. Ou eu vou Olha, te convidar não para casa porque é para fazer não, alguma Não subestime porque eu sou filho de uma baiana. Ah, e okay. as baianas são muito famosas hum. pela comida, pelos temperos. Uh -huh. Minha mãe é baiana legítima daquela de lenço amarrado na cabeça, sabe? Uh -huh. é, Dona Noêmia. E eu sou filho de paraibano. Paraibano com baiana e eu nasci em São Paulo, portanto eu sou São Paraíbaiano, uhum. entendeu? Uhum. São Paraíbaiano. São Paraíbaiano. Boa. <risos> Boa. <risos> Legal, então Danilo, muito obrigado de novo. A gente vai ficar e ver o show que vai rolar depois, mas queria te agradecer pelo seu Excelente. tempo. Muito obrigado. E de novo vou deixar tudo, se vocês querem saber mais ou conhecer mais sobre Danilo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Tchau, tchau.